Bom amigos, é best way, best cam? Aí sim, terminou agora sim, na metade do troféu Maria Lake 2016, seletiva do Brasil, teste evento para o Rio 2016. E hoje nós tivemos um dia, que nós já tínhamos tido índice pela manhã, os índices foram repetidos à tarde e baixando até mais. Tivemos uma tarde melhor do que foi essa manhã e primeiro recorde sul-americano batido. E é dele que a gente começa falando, Patrick Winkler, nosso companheiro de Swing Channel, está aqui conosco. Bom, antes de mais nada, parabéns para Larissa. Eu gostaria muito de ter visto o confronto direto da Larissa com a Manuela Lírio. Não aconteceu. Uma estava na final A, outra estava na final B. Mas foi impecável. Um 57 levantou pouco público que tinha aqui no Troféu Maria Lenk. Uma prova muito bem nadada por ela. 1,57, um 37 é o 17 tempo do mundo. Sem dúvida nenhuma seria uma grande prova se as duas estivessem juntas. Até porque... A, a Larissa, nadando na série principal, passou com 57,65, e a Manuela, na série seguinte, passou também com 57,65. A diferença dos 150 metros era de um décimo, ou seja, no final, faltou a diferença. Até porque a Manuela nadou prova um 58,62 na outra série. Ou seja, se tivesse o confronto das duas, essa prova teria sido muito melhor. Teria sido. Fica uma próxima, uma próxima ocasião. As duas outras nadadoras do Brasil que completam 4x200 livre nadaram muito bem. Roncato fecha esse revezamento com 1,59. É a primeira vez que ela quebra a barreira dos dois minutos na Domu. O pessoal do Nissan até comemorou muito a, a prova é, do 200 Mas tem que comemorar, mesmo. né? Ela, eu, eu, nem bom, sei bom. quanto é. ela tinha antes de começar a é, olha, na, ve bem, o Maria Leite. Olha, bem. o que nós tivemos nesses né, 200 metros de dado livre foi a melhor prova de 200 metros de dado livre da história. Por quê? Foi a melhor marca pessoal da Larissa... Record sul-americano. Depois foi a melhor marca pessoal da Jéssica Cavalheiro, 1,59,05. Duas vezes, na eliminatória ela foi bem, na final foi melhor ainda. Melhor marca na, na eliminatória, melhor marca na final. E depois 1,59,22 da Gabi Roncada. Aí, ah, terminou o revezamento, parabéns, estão classificados. Mas ainda tem mais duas nadadoras. A, a que ficou de fora, Maria Paula Reitman, nunca tinha quebrado dois minutos. 1,59,95, melhor marca pessoal. A Rafaela Howard ficou mais distante, 200.36 melhor marca pessoal. Vai dizer o quê? Foi a melhor prova de 200 metros na livre do Brasil, não só formando uma seleção atual, como uma seleção para futuro. Nós tivemos uma nadora que desistiu da prova, foi a Joana Maranhão, e aí ficou o seguinte, deixou de ser uma briga entre mulheres, passou a ser uma briga entre meninas, mas essas meninas viraram leões, Porque foi uma prova sensacional, o revezamento do Brasil, 4 por 200 metros na livre, vai para a Olimpíada pela segunda vez que olha... Não duvido que repita o que se conseguiu em 2004, quando chegamos na sétima colocação. As quatro estão no auge. Então, quando você tem meninas e não mulheres, a capacidade delas melhorarem nos Jogos Olímpicos é totalmente viável. Todas estreantes em Olimpíada. Todas estreantes. A Manuela Manu... Manu... Manu é mais veterana, mais é estreante em Jogos Olímpicos. Bom. Vamos falar então dos 200 metros nado borboleta. 200 metros nado borboleta. Nós tínhamos tido o Caio Mars falando, fazendo 1,5640 uh, na eliminatória. Isso já é melhor do que 1,5699, que foi o tempo dele que ele fez nos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres. Garantindo aí a quarta a, a Olimpíada para ele. E na final ele foi melhor ainda, 1,5621. E ele esteve na prova com o Léo de Deus até grande parte. O Léo só conseguiu abrir um pouco no final. Léo fez 1,5554. Quinto tempo do mundo. Caio baixou. 1-56-21 é o décimo primeiro tempo do mundo. Eu quero retomar que o Léo de Deus e o Caio Márcio eles se confrontam há muito tempo. Mas os jogos pan-americanos de 2011, quando o Léo venceu o Caio, ele nunca mais perdeu. Quase nunca mais perdeu Desde então ele passa a ser o melhor do Brasil E o Caio parou de nadar, voltou Quase fez o índice mundial de Kazan Não conseguiu por dois centésimos Nadou muito bem hoje de manhã, como o coach falou Para uns 56,40 A tarde ele deu um calor no Léo Passou 50 em primeiro, os 100 muito bem Na casa dos 54, passou 150 Liderando a prova Terminou para uns o melhor tempo dele Nos últimos quatro anos, deu um calor 1,55 para o Léo, já nenhuma novidade. Para ele é quase um feijão com arroz a dar 1,55 para o Léo. E o que é bacana, mais dois nadadores nadando para 1,57 nos 200 borboleta: o Lanza e o Luiz Altamira. Então, 200 borboleta do Brasil, uma prova fortíssima. Lembrando que o campeão da B nadou para menos de 2 minutos. É, foi legal. E um garoto que nunca tinha quebrado a barreira, o Matheus Gonch, nadador do Fluminense, nunca tinha nadado abaixo de 2 minutos e nadou para 1,59,4. Fechamos o dia com os 200 medley feminino, Joana Maranhão abriu mão dos 200 metros da Adolim, sentindo que já não está, vamos dizer assim, não pode disputar várias provas, ela até comentou com a Mariana Brochada, nossa companheira de Sport TV, de que a Olimpíada não é quantidade, sim qualidade, então ela quer concentrar nos 400 medley e nos 200 medley. Nos 200 medley que ela é duas vezes semifinalista, ela foi semifinalista da prova em 2004 e em 2012. Agora, a Joana nadou para 2,1437, 37, ou seja, ela foi mais lenta tanto que no sul-americano, que ela nadou aí há, há 12 dias atrás sem polícia, sem raspar, sem nada, e nadou também pior do que havia feito no Open em dezembro. Talvez até tenha sido acertada a decisão dela de ter saído do 200 não estava sentindo bem a Joana. É, na verdade, como ela fez 4,38 no 400 metros, a expectativa é que ela nadasse por volta dos 2,12, 2,13 nos 200 metros. Ela nadou acima do índice. Não foi uma prova da Joana. Não foi uma prova boa. Ela ganhou porque ela é melhor do Brasil. Mas ela nadou acima do índice olímpico já tinha o um índice olímpico a expectativa, a minha expectativa, é que nadasse para 212. Mas 214, ela é melhor do Brasil. Não foi uma prova boa comparada ao 4:38 que ela fez no primeiro dia de competição. Detalhe interessante que a segunda melhor nadadora do Brasil na prova foi a Natália de Almeida, fez a melhor marca pessoal na dobra 2, 15 24, ficou a menos de um segundo da prova, menos de um segundo índice, perdão, a Natália de Almeida que é atleta do Duda, treinador do Flamengo, quase que o Duda consegue colocar dois atletas na seleção olímpica do Brasil. Eu acho que passados aí, nós estamos na metade da competição e já temos neste momento 26 atletas confirmados, convocados, contando os revezamentos que já estão definidos, que é o 4x200 por feminino, porque nem o 4x100 feminino e o 4x200 masculino estão confirmados ainda. Mas nesse momento são 24 atletas com índice convocados, mais dois atletas, duas atletas convocadas pelos revezamentos. total de 26 é a maior delegação da história do Brasil que está se formando nesse, nesse troféu Marialeg. Posso escolher atleta do dia? Larissa Oliveira. Ah, mas não tem como, recorde sul-americano é, é, é apelação, tá, tá na cara. Mas vale uma menção honrosa, Caio Márcio, quarta Olimpíada, 32 anos de idade, fazendo marcas espetaculares. Sensacional, este foi o terceiro dia, Best Camp, a gente volta amanhã. Contamos com a sua presença aqui na Best Swimming. Até lá.